Vamos saber aqui qual mensagem precisa ser transmitida nesse momento. Sinceridade. Vamos complementar com esse outro tarô. Opa. E com esse outro aqui também. Deixa eu pôr mais para cá por causa da luz. Libra, você está em um momento de ser sincero com você mesmo, de seguir a sua verdade. Fazendo o que você realmente quer. Porque, mesmo que aos outros pareça loucura, para você não é. É o momento para ter uma certa ousadia de deixar as opiniões externas de lado e seguir o caminho que você sente de seguir. Pode ser que por muitas vezes você se deixava de lado, dando lugar a outra pessoa e isso não te preencheu por completo. Então, o momento pede ousadia de fazer o que você sente de fazer, sem criar expectativas de quem vai te acompanhar ou não. E sem pensar nos obstáculos. Ou do que as pessoas vão falar se você tomar outro rumo e se, e se arriscar no novo? Porque é se impondo, se dando o devido valor, que elas vão te valorizar também. E até te acompanhar nessa jornada de forma natural. Porque vão ver que você não está brincando ou fingindo mas está seguindo a sua verdade real. As pessoas no começo julgam, mas quando vê que é para valer a sua insistência em mudar, para seguir os seus sonhos, elas param de te julgar e começam a embarcar nessa com você. Porque o processo do sucesso é solitário, mas depois transborda para fora contagiando outras pessoas, trazendo resultados da semente que você plantou. No devido tempo, a colheita vem recheada de abundância. Então, evita se deixar levar por discussões que não levam a nada, não entre em competições ou se desgaste com pessoas que só querem atrapalhar os seus projetos cuida da sua energia, vibrando alto e estudando aquele rumo que você quer tomar de modo que seja benéfico para você e dê muito certo, tá bom? Vamos trazer também um complemento com o oráculo.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 de modo que floresça pra fora, tá bom? Gratidão.